A parábola do semeador Uma história que Jesus contou Esse é o Jeremias O Jeremias é um fazendeiro Todo ano ele vai até o campo e joga sementes Algumas sementes caem no caminho E por serem vistas facilmente Os pássaros vêm e as pegam Algumas sementes caem em solo rochoso Elas crescem rapidamente mas por não poderem criar raízes profundas, elas não conseguem receber água o suficiente do solo, e então murcham. Algumas sementes caem em meio a espinhos. Elas sequer podem crescer, pois os espinhos tiram seu espaço para crescer. Porém, o restante das sementes caem em boa terra, lá crescem e se tornam grandes plantas. O Jeremias consegue obter ótimas colheitas de lá. Jesus compara sementes dessa história com a Palavra de Deus. Algumas pessoas ouvem e se esquecem dela rapidamente, como as sementes que foram pegas pelos passarinhos. Algumas pessoas escutam a Palavra de Deus e vivem guiados por ela por um tempo, mas com o tempo elas se esquecem do que aprenderam e se voltam para sua antiga vida, assim como as sementes que caíram no solo rochoso. Algumas pessoas escutam a palavra de Deus, mas por terem tantas preocupações, simplesmente não tomam um tempo para meditar sobre ela, assim como as sementes entre espinhos. Porém, as pessoas que escutam a palavra de Deus e vivem segundo ela são como as sementes que caem no solo bom, crescem e produzem grandes colheitas.